Olá, vamos viver bem a Semana Santa? Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Reservar um tempo maior do dia para a adoração. Compartilhe com os amigos e familiares e viva bem a Semana Santa. Deus te abençoe.